Isso é imaginação e invenção do Alan. Como artista prático, ele inventou um prédio. Ainda bem que esse prédio foi na década de 60, e né? Ainda bem que Marreco tem uma foto aqui histórica, raríssima, que comprova que a, a, a reconstrução, a reconstituição do desenho está muito próxima do que a fotografia. Vai servir, é, como ele falou, a fotografia, por uma limitação técnica provavelmente da época. Raul, você é fotógrafo, sabe disso? Ela não enquadrou totalmente porque ela tem um formato quadrado. Não é um formato wides. Então faz o seguinte, ela mostra a foto. O cara Aqui, é que mais fotografou mais... teve Isso. essa visão, né? É. Ele foi. Um Agora artista, mostra né? o teu desenho. Agora coloca uma junto à outra. Praticamente aí foi uma. É, como fosse assim, uma foto de perfil né é, o artista fez exatamente né? o artista fotográfico fez e isso aqui a gente tem que também levar em conta o seguinte a gente já analisando a imagem que maior valor é a intenção do fotógrafo na época era mostrar o esforço que foi feito para construir esse prédio perfeito então ele ele cuidou quê? ele cuidou de enquadrar os responsáveis por isso que estão aqui na foto e o o mais possível o mais que se podia o prédio. Só que o prédio é grande, a gente vê aqui pela foto que ele, ele tem um tamanho. Deve ser mais ou menos aqui uns 4 metros de pé direito. Não, era mais. 5, 6 metros. É, tinha, tinha aí, para aí é de 5,5 a 6. Então, era um prédio bem alto. Por isso que parece uma caixa, uma caixa. Esse aqui um era o governador do estado na época. Roberto Silveira. Roberto Silveira. <risos> Saudoso Roberto Silveira. O Barreco, onde ficava esse prédio da, do gerador da usina? Nós tínhamos uma estrada aqui que era a principal de bus, certo? Que na verdade eram dois trilhos, dois caminhos, tá certo? Ali se fazia né, corrida de cavalo, né, tinha o campo de futebol próximo, certo? Então, na medida que foi fixado esse prédio, aí automaticamente Ganhou-se o nome de Estrada da Usina. Não foi uma nomenclatura dada pelo poder legislativo, não. A questão foi natural. É, que Quantas, ca... de... Quantas casas eram abastecidas com energia elétrica? Olha, boa pergunta. Eu, eu também gost... essa resposta. Eu gostaria de saber, eu essa cara. Fique curioso. Aí eu me falou ontem. Porque Seu Dinho. Aí eu os dados, né, é, pô? Seu Dinho era também o funcionário responsável da selfie. Para entregar as contas de luz. E marcador também. E marcador. Então, ele tinha o um número aproximado de residências casebres, né, na época? É, lógico. Que era em torno de, ele não tem um exato, era em torno de 400 residências. Agora, voltando a diferença antropológica de bus de mangue, o centro, manguinhos e rasa. A energia elétrica era só para o mangue, né? É não, com certeza. A energia elétrica só abrangia ossos, não ia João Fernandes, ossos, armação, né? Quer dizer, brava e o um Mangue. Para lá ninguém tinha energia não. Tinha. não. Era, até, era até, era até, se não me engano, a Dona, Dona Lívia. Sim, sim, sim. Que é o final da, o início da Rua das Pedras, Exatamente. onde hoje está a casa de Dona Renata, deixando. Exatamente e de outra duas ruas, duas ruas eram fornecida energia elétrica, iluminação pública, a principal e essa daqui, que tinha pouquíssima casa aqui, certo? É. Então quer dizer, é uma coisa muito, muito, muito boa de se preservar essa história. Você lembra o que que você tinha na sua casa depois que chegou a luz? Seu pai comprou geladeira. Ah, foi a primeira coisa, né, cara? Televisão, geladeira, televisão. Quer dizer, só que a televisão. O deu... não tinha. Não, não. Só que a televisão demorou um pouco, a televisão demorou um pouco, porque a gente corria para assistir televisão na casa dos amigos, né? Ou ia pra casa de Edu, é. ou ia pra casa de Benoninho na armação, pra casa de seu Sebastião. Quem foi o primeiro a ter televisão aqui? Eu acho que foi seu Sebastião, Benoninho e Edu. É, os três, exatamente. os três. A Copa de 70 eu assisti na casa de Edu. Edu. Porque tinha que ficar quieto, calado, não podia gritar não. Senão não assistia o jogo. Na <risos> casa Edu aqui, na Orla Bardô. <risos> muito hum, bom, muito bom tempo, né? História, é. Eu acho que eu quando fui vereador e... e, e, e... Não fui vereador, fui suplente de vereador. E aí havia necessidade, com posições políticas, de chegar é, a um acordo. aí eu fui à Câmara Municipal a pedido do nosso, do nosso prefeito. E ao chegar na casa, eu verificava que os vereadores, eles faziam indicação por fazer. Ah, indico o seu prefeito para construir isso, construir aquilo. Coisa, coisa que ele sabia que não tinha dinheiro, não tinha orçamento para fazer obra. Aí eu, para mostrar aos vereadores como fazia uma determinada indicação, eu fiz uma indicação ao governo que construísse uma unidade exatamente para conservar todas essas belezas de Búzios, que Búzio é riquíssimo em beleza, em história, entendeu? A nossa história é riquíssima e que estava sendo preservada, e ainda está, na cabeça dos mais velhos. Na medida que eles vão falecendo, a nossa cultura... Né? ela vai sendo sepultada. Então é por isso que eu fico feliz é, com a iniciativa de Alain, a iniciativa de outros amigos que tentam resgatar a nossa, a nossa história, né? que ela é riquíssima e merece. E uma coisa que acontece aqui também é que o tem uma deficiência muito grande de documentos oficiais. Sim. A gente tem basicamente registros ou de livros de tombo da Igreja Católica